Então, depois de colocarmos o balcão, é hora de encaixarmos o pé direito. E o pé direito, como a gente já disse para vocês, é uma moraria média antes, né? já na medida certa, na altura certa. Mas é necessário fazer alguns ajustes para emenda aqui, ó, no 45 graus entre as duas pedras e na lateral também, tá? Então, é, são pequenos ajustes que nós fazemos no momento ali na obra, já para fazer o um encaixe perfeito. E... Claro, a emenda dessas duas pedras, que é o balcão com 45 graus do pé direito, também é feito com massa plástica, que é a parte do vídeo que vocês vão ver agora. Depois de nós já termos ajustado a altura do pé direito, já o encaixe dele todo certinho antes, é, já feito todos os ajustes antes, vemos com a massa plástica preta da mesma cor da pedra, fazemos aquela afetação nas laterais e no encontro do 45 graus do balcão com o pé direito assim que ela emborracha a gente corta e dá aquele acabamento com álcool de poço que é álcool mesmo né, de combust álcool combustível né, o etanol é, e fazemos a limpeza ali para tirar qualquer resíduo que ficar e o acabamento final é esse que vocês estão vendo aí e o resultado é o que vocês estão vendo aí, um conjunto muito bonito pé direito com bancada que vai acabar se tornando, né, aqui pra gente, uma mesa também, é, a gente fazer nossas refeições aqui na, na nossa casa. E esse é o conjunto completo, pessoal. Bancada, pé direito, pia e áreas secas. Esse é o conjunto todo aqui ficou bem bacana. O que, que é um plano de assinatura? Sabe o Netflix, que você paga todo mês e continua tendo acesso a todos os filmes e séries da, da plataforma? Na plataforma Hotmart agora...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 você vai ter acesso a esses dois treinamentos, mais a minha assessoria direto com você no WhatsApp, sempre tirando suas dúvidas. Agora está com você. Quer ser um azulejista 10K? Quer faturar de 10 mil acima? Vem com a gente, plano de assinatura do azulejista. Conto com vocês.